Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Acabaram de passar essa lenda aqui para a gente, né Thaís? Sim. A gente estamos aqui no estado de Santa Catarina. A gente está de férias, mas estamos trabalhando. Passaram essa lenda, a gente veio aqui para poder fazer o reconhecimento, conhecer para a gente estar voltando à noite. Uhum. O que foi nos passado, pessoal, que o local é assombrado e que aqui era um cativeiro. Sim, aqui era isso era um cativeiro, só disse que aqui era um cativeiro e que é assombrado. O certo é a gente pesquisar, perguntar para o pessoal Sim. de volta, de, de ao redor, né? Uhum. Qual que é a história certinho. O que foi nos passados que o local era um cativeiro. Uhum. Então, pessoal, a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local, mostrar tudo para vocês e a gente vai estar voltando à noite fazendo a investigação, tentando descobrir qual é a história do local aqui, né, Isso né? mesmo, Thiago, para ver o que se o local é... O que aconteceu cativeiro é porque a gente ficava presa, né? Cativeiro, então, né? Estranho, hein? Deixa muito like, se inscreve no canal E bora pra mais exploração Thaís, parece que tá tudo destruído aqui, hein? Uh -huh. Aham Toma... Cuidado que você veio de chinelo, a gente não veio preparado, pessoal Vamos tomar cuidado, tá? Aham, uh -huh. nossa Cara, ainda vai ter que pisar assim, ó, só que tá com prego, tá vendo? Sim, cuidado Tem tá? que tomar cuidado, ó um banquinho aqui Esco... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tamo gravando um vídeo aqui, se tiver alguém aí. Aqui não dá pra gente passar? Então, mas eu tenho que ver ali, ó. Daí nós voltamos por lá, ó. Não sei se dá. Isso tá perigoso isso, cara. Olha aí que janela sinistra. Isso aqui o cativeiro, era embaixo? Tá? Então, não sei. Cara, dá medo de andar aqui. Ah, Thaís, eu acho que é aqui, ó. Ó, tá vendo pintado? Hum, mim... Tá vendo? Olha o que tem, que tem lá Não vou nem me aí, amor Depois eu entro lá, ai, cara, provavelmente era ali que ficava preso Mas ah. o que que acontecia que ficava preso aqui, será? Não ele está Olha, ele está caindo completamente Esse lugar está caindo Vamos entrar? Vamos Parece a lanterna hum. Pessoal, vou tentar entrar aqui, ó Tem que tomar cuidado porque, ó é Isso aqui dentro está muito podre Agora eu vou ter que Precisando meio devagar. Olha como que tá esse forro aqui, cara. Tá? Deixa eu ver se eu consigo acender aqui. É isso, tensa, hein? Muito chato, muito sinistro. Opa, eu vou lá nos outros cômodos ali. O lugar tá. Eu vou ali ver os outros ali. Tá sinistro, assim hein? Olha, você viu aquela janela lá, ó. Então, vou tentar mostrar tudo aqui. Galera, dá medo de cair aqui, ó, porque tava aqui tá complicado a situação aqui. Ah, tá, isso, provavelmente alguém tava dormindo aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Nossa, uh -huh. Ó, apanhar aqui pra descansar, tá vendo? Olha o negócio ali. Caramba, ah, vem cara. Tem tá essa ideia. Tá muito perigo aqui, cara. Tá, né? Sai por aqui já pra você olhar o. aqui, ó. Ó, qual é o que eu tinha a cabeça aqui, cara. Aí era é um quarto. Aqui, será que era um quarto ou uma sala? Ah, uhum. A sala devia ser ali, né? Eu acho que era um quarto. Aqui era um quarto, né? Uhum. Galera do céu, a casa aqui dá medo de pisar, cara, porque tá, tá muito... Vamos tentar ir lá? Eu acho que ah. lá era a cozinha. Cara, hein? <risos> aí eu acho que aí é mais de boa pra pisar, ó, lá, que é, é piso. Aqui, tá. Tem alguém aí? Grande. Nossa, é um que grande, muito. Coisa. E aqui era é uma lavanderia é uma, Nossa, não lá. uma janela? O Tem um negócio lá fora, acho que é a maior caixa d'água. Olha de de ah, é uma barata. Oi, pronto isso. Você quer confundir aqui? Cê... Mas peraí, como que é? Onde põe a lenha nesse fogão? Então, deixa eu ver. Põe ah, a é tipo. pra assim. Esse... Tiago, fez barulho. Aonde? Aonde? Eu tô falando que você tá fazendo barulho? Opa! Vamos deixa eu tentar olhar aqui. Fica de olho, hein? Parece alguém. Galera, ó. Aqui era o fogãozinho além, ó. Eu acho que põeva. Não sei, cara, onde põeva a lenha, era ali mesmo. Esquisito pra caramba. a uma churrasqueira lá fora. Tem, né? E aqui eu acho que era a parte do. Nossa, aquele é cômodo ali esquisito, que é daquela. Um cara, Tá vendo em cima de mim. Por isso que não quer que eu entre aqui? Caraca pisar aqui, yeah. assim? ali é muito E aqui que eu, eu acho corrente. que era A parte do cativeiro Porque ó, tá estranho esconder aí Naquela janela Aqui é uma janela também, ó, esquisita Ai Thaís, olha aqui a porta aqui, ó Ai, certeza que era Galera, ó, tá cheio de morcego ali tem mais ou menos aí uns 150 morcegos Nossa senhora Tô falando? Olha lá o tanto 150 não, mas uns uns par tem Deixa eu ver se você quiser sair daqui Eu não vou entrar ali agora, pessoal, por causa daqueles é morcegos Mas de noite a gente passa o o AK-2 ali, Thaís? Ah, tá AK-2, boa um... Tem uma churrasqueira ali fora, ó Abre essa porta aí, vamos tá ver Vê se tem alguma coisa sobrenatural no local mesmo. Uhum. Cara, tem uma fossa aqui, mano. Olha! Olha, a fossa não viu ali mesmo. Será que isso tá fedendo? Amor, cuidado. ó oh, É perigoso esse dano, cair. Nossa, tá cheia cheio. Não sei se é.. Acho que é poço, né? Acho que é. O churrasqueiro aqui, galera. E aqui, ó. Acho que aqui era uma garagem. Tem um negócio ali depois a gente vai ver é, que tem a, a porta vê. ali. Nada pra ele fez. Uhum. É, ali já é a rodovia. Não tem mais nada aí não, né? Eu acho que é só mato mesmo. Senão, não dá pra ver alguma coisa. Olha que rodovia Fica. Ó, alguém colocou algumas coisas aqui pra andar, ó. Tem ter alguma coisa pra lá? Tem, não sei. Não dá pra ver nada daqui. Será que o cativeiro é pra lá e aqui era a casa? Ah, os... então. Mas como ele vai de chinelo aí? Então. Ah, é outro banheiro, ó. Ah, é um banheiro aqui. Deixa eu ver. Ah, é ali o barulho de o Thiago tá é ali, tá isso. Mas pode perguntar nessa empresa não aí, pode. né? Pode. Ah. Ó. Banheiro estranho. Você pode ali dar uma perguntada na empresa se eles... Ah, sabe alguma coisa sobre a história daqui, né? Sim. E é grande essa casa, hein, Thiago? É grande, cara. Só que, pelo jeito, faz tempo que teve esses acontecimentos, né? Não, faz tempo. E o, o, que, me, o que me deixou coisa é aquela janela pintada, velho. Pintada. Então, porque parece que tá, alguém ficava lá e sem querer que ver só pra fora. Sim. Então, a gente vai ter que investigar para ver se realmente é isso aí É acha? pessoal, a gente vai investigar A gente não sabe o que aconteceu aqui Só falaram que é, aqui é a casa do cativeiro O pessoal chama, é, né? Que é assombrada Que é assombrada Agora a gente não sabe realmente o que aconteceu aqui é, não, não sabemos Nós vamos investigar né? Pode ir na, nas empresas perguntar uhum. Perguntar nas outras empresas ali E vir à noite tentar fazer uma investigação sobrenatural Ver se realmente a casa é assombrada E tentar fazer uma comunicação Tentar descobrir a história Isso mesmo, Thiago Fechou? Com certeza. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Fica ligado no meu canal principal, que é o Thiago Furacão, porque eu vou estar voltando aqui à noite às 3 horas da manhã para fazer a investigação sobrenatural. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.